Neste vídeo veremos as mais incríveis imagens de objetos voadores não identificados registrados em todo o globo terrestre. Mas antes, de be deixando seu like e circunte assuntos de ufologia, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Nos últimos anos, a sociedade civil tem relatado avistamentos de objetos voadores não identificados quase que diariamente. Também não para de subir o número de avistamentos de OVNIs reportado por militares, principalmente depois que o assunto parou de ser tratado como um tabu por agências de inteligência norte-americana em face do potencial risco à segurança nacional que esses objetos estariam representando. Segundo o Pentágono, tais objetos podem ser uma nova tecnologia ultra-avançada desconhecida e de última geração de origem chinesa ou russa, ou até mesmo algum projeto militar confidencial norte-americano. Isso acaba aumentando ainda mais as especulações no entorno da base militar de Nevada, a famigerada Área 51. Segundo relatos de ex-funcionários, o local seria palco de projetos de engenharia reversa, o que significa que militares estariam produzindo aeronaves, copiando tecnologias alienígenas de supostos discos voadores capturados. Bob Lazar, que também atuou na Área 51, foi mais longe relatando que os próprios seres extraterrestres estariam trabalhando junto dos militares na base aérea de Nevada. Portanto, como o próprio Pentágono concluiu, não podemos descartar a hipótese de visita extraterrestre neste momento na Terra. Parte dos registros sugerem tecnologia muito avançada. Alguns OVNIs parecem permanecer estacionários em ventos fortes, mover-se contra o vento, mergulhar no mar, romper a fronteira espacial, manobrar abruptamente e mover-se a uma velocidade considerável desafiando a lei da gravidade e sem meios de propulsão identificáveis. E você, já avistou um OVNI? Nos conte nos comentários! No ano de 2010, vários ovnis foram registrados no litoral da China na província de Hangzhou. Moradores da região assistiam curiosos a um objeto cilíndrico que voava sobre suas cabeças emitindo um feixe de luz muito amplo. Algumas pessoas que foram atingidas por essas luzes relataram que amanheceram com ardência nos olhos e febre alta, mas que não durou por muito tempo. Cada objeto aparentava por volta de 10 metros e de vez em quando fazia um rasante. O objeto chamou a atenção por vagar muito lentamente e sem emitir um único ruído. Era como um balão, só que visivelmente feito de metal. Depois desses dias, tais objetos nunca mais apareceram. Cinco anos antes, o um mesmo objeto já havia sido registrado voando sobre a Grande Muralha da China. O vídeo que se segue teria sido registrado na Área 51. Um jovem que tem por nome Justin Nike foi até o local assim que escureceu em uma zona restrita. Ele conseguiu bolar a segurança e chegar a um local onde é possível visualizar a base militar. Após passar a madrugada monitorando a região, ele conseguiu captar algo quando o sol começou a nascer. Ele viu uma luz radiante como um arco elétrico de curto circuito, mas logo a luz começou a levitar mostrando ser um objeto voador. Ele começou a se mover e, de repente, desapareceu na escuridão. Seria isso uma sonda ufológica, a abertura de um portal dimensional ou uma nova bomba experimental? Deixe a sua opinião nos comentários! No vídeo que se segue registrado em solo russo, vemos o que seria uma sonda ufológica bem de perto. Ela pousa no meio de um parque florestal e logo acende aos céus. Cavaleiro Negro. Muitos o chamam de satélite, outros o chamam de balão. E há quem acredite com plena convicção na hipótese de que este objeto seja algo de além do nosso sistema solar. De acordo com alguns ufólogos, o Cavaleiro Negro gigantesco que circunda a Terra há décadas seria uma nave alienígena que estaria enviando mensagens cifradas para a humanidade. Mensagem: Estas de posse exclusiva de autoridades da área 51 e algumas pessoas seletas. O primeiro relato documentado de avistamento é de 1954. Na época, o astrônomo Lincoln LaPaz, da Universidade do Novo México, afirmou ter visto algo muito grande e extenso no espaço. Mas como? se na década de 50, o homem ainda não possuía tecnologia para enviar objetos artificiais para o espaço. Quando questionado, Lapaz negou o avistamento. Seu associado, Clyde Thunbaugh, acabou fazendo o mesmo. Foi nesta ocasião que muitos acharam que havia algo de errado e que autoridades do alto escalão do governo teria exigido silêncio. O um ano depois, o major aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais de Kenher disse ter detectado algo definitivamente sobrenatural nos céus dos Estados Unidos. Você acha isso normal? Além disso, o um Sputnik 1 só seria lançado em 1957. Para quem não sabe, este foi o primeiro satélite a ser lançado no espaço. As especulações ganharam força quando a revista Time afirmou que um grande objeto escuro estava circundando a rota polar ártica. Na época, acharam que se tratava de um satélite espião militar soviético, mas os satélites da época só circundavam a linha do Equador. Em 1961, foi a vez do astrônomo Jack Vallan identificar um estranho objeto gigante na órbita da Terra. Então ele gravou a trajetória do Ovni só para ver seu superior apagar as provas no dia seguinte. Dito e feito, as provas foram sumariamente apagadas. Dois anos depois, o astronauta Gordon Cooper estava orbitando ao redor da Terra quando viu uma massa negra flutuante mais ou menos sobre a cidade australiana de Perth. No mesmo dia, cerca de 100 pessoas em Perth afirmaram que viram um grande objeto negro e relataram às autoridades. Elas não sabiam do depoimento do astronauta, que só veria público seis meses depois. Os cientistas já tinham até batizado de O Cavaleiro Negro e o taxavam como um dos maiores mistérios da astronomia. Em 1974, um astrônomo chamado Dukan Lunan afirmou ter decifrado uma mensagem escondida vinda do Cavaleiro Negro, que parecia indicar um mapa. Segundo ele, a mensagem dava a localização da civilização que controlava o Cavaleiro Negro e dizia que o objeto tinha como objetivo ajudar a humanidade. Segundo o levantamento, o centro do mapa aponta para Epson Boots, uma estrela na constelação de Butchis. A teoria do escritor afirmou que a transmissão durava 13 mil anos e foi direto para o povo de Apsolootis. Em 1998, o ônibus espacial Endeavour capturou uma série de imagens do Cavaleiro Negro flutuando no espaço. Na mesma época, outro astronauta, no caso David Burton, também disse que viu tal Cavaleiro Negro. Contudo, segundo ele, os chefes da missão apagaram registros visuais do satélite e os áudios envolvendo suas descrições jamais foram divulgados. Em alguns momentos, o Cavaleiro Negro foi visto também perto da Lua. Escritores ao longo do tempo relataram receber mensagens de objetos massivos que orbitavam a Terra. Um dos mais famosos deles é o Pikiduki, mas outros disseram coisas similares. A exemplo de Aldo Rux, de que chamava essa entidade como um sistema de inteligência viva e ativa e dizia que as mensagens vinham de um satélite ao redor da Terra. Em 2016, ocorreu o mais recente avistamento que pode ter relação com o Cavaleiro Negro. Na ocasião, uma grande forma escura foi vista flutuando próxima da Estação Espacial Internacional. Desde então, ninguém alegou ter visto o Cavaleiro Negro novamente. Enfim, parece que temos provas suficientes para comprovar a existência dessa suposta nave alienígena que circunda a Terra há décadas. Mas e você? O que acha? Será que são eles? Deixe a sua opinião nos comentários. Desde já eu agradeço, um abraço e nos vemos amanhã no próximo vídeo.